Eu sei que você e eu nunca fomos iguais. Eu costumava olhar para as estrelas à noite e queria saber de qual delas eu vim. Porque eu pareço ser parte de outro mundo e eu nunca saberei do que ele é feito. A não ser que você me construa uma ponte. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte de amor. Eu espero pelo dia no qual você sorrirá para mim. Apenas porque perceberá que existe uma pessoa decente e inteligente, enterrada profundamente em meus olhos, caleidoscópios. Pois eu tenho visto como as pessoas me olham, embora eu nada tenha feito de errado. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte e, por favor, não demore muito. Vivendo na beira do medo, vozes ecoam como trovão em meus ouvidos. Vendo como eu me escondo todo dia. Estou apenas esperando que o medo vá embora. Eu quero muito ser uma parte do seu mundo. Eu quero muito ser bem sucedido. E tudo o que preciso é ter uma ponte. Uma ponte construída de mim até você. E eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar, se você me construir uma ponte, uma pequena, minúscula ponte de minha alma para o fundo do seu coração.